Hum. É, eu deixei na expectativa lá em São João do Rio do Peixe, certo. o maestro Zé Renata Nóbrega e o Renê Nogueira. Eles no, no pistão e o outro no, trompe, na, no sax tenor, eles vão fazer uma participação comigo aqui agora. E eu quero dedicar a todos os amigos lá de São João do Rio do Peixe da Paraíba e especialmente a quem começou a me assistir lá na Estância Termal de Brejo das Freiras, onde começou o ser João Dino. É, o João Dino nasceu do Icó, aliás, o João Dino, pessoa física, nasceu no Icó, e o Celesteiro lá na distância. Essa música aqui. Natim, prepara aí, pode entrar, que o João está aqui no comando, o João Martinho, ele está no comando, viu? Paz e um paraíso em nosso lar Prendemos esse amor com um abraço Se eu pudesse, faria o tempo parar Hoje é mais um dia de ternura Mais um ano de amor e muita paz O aniversário do nosso casamento esta data não esqueço nunca mais. Obrigado, minha querida esposa, por esse amor que fez a mim dedicado. Eu me sinto um esposo tão feliz. Obrigado, querida esposa. Nobre, lá de São João do Rio do Beijo. Uma das maiores razões do nosso sucesso, vem daí, desse tropeque. Hoje é mais um dia de ternura, mais um ano de amor e muita paz. O aniversário do nosso. Nada, não esqueço nunca mais. Obrigado, minha querida esposa. Por esse amor que tens a mim dedicado, eu me sinto um esposo tão feliz.